Olá meus amigos e minhas amigas Gente, eu tava aqui fazendo aqui Uma picanha aqui na panela de pressão Olha só como é que ficou ela aqui, ó Ficou ela aqui, essa picanha aqui, ó A gente já almoçou Ok, legal, fiz com batatinha Tem um vídeo dela lá, se vocês quiserem ir lá Picanha na panela de pressão, aí vocês vão lá Agora gente, aproveitando aqui essas brasas Que ficou ali Eu vou fazer aqui um lanche, um lanche com pão Ok, eu tenho três pãozinhos aqui, ó Eu tenho um pãozinho francês aqui Aqui na, na sacolinha e temos aqui as linguiças, gente. E eu vou fazer aqui um sanduíche legal com linguiça, requeijão cremoso, molho choio e mostarda, gente. Primeiramente, eu, o vinagre não, não, não vai não. Ele tá aqui porque eu usei ele para fritar a batatinha. Primeiramente, eu vou pegar aqui a linguiça e vou assar ela bem assadinha, tá bom? Depois, a gente vai cortar essa linguiça. Olha só, então aqui eu vou assar a linguiça. Aqui eu vou assar a linguiça aqui, ó bem rapidinho e nós vamos fazer o nosso molho, tirei aqui. vamos aí ó assando bem assadinho ó. olha só, tem que assar a linguiça moderada, moderada, moderadamente para poder assar bem legalzinho, do um lado do outro, para não queimar, certo? vai rodando bonitinho, no controle, olha só, quase no ponto devagarinho sem muita pressa para assar bem por fora e cozinhar por dentro também repara que está ficando quase no ponto aqui a linguiça olha aqui também ó. olha só que maravilha gente gente linguiça não pode furar a linguiça porque se furar ela resseca tá bom tem ela tem, ela extra lá você tá tá se abrindo sozinha gente lembrando que para você ter uma linguiça legal você tem que comprar uma linguiça de marca boa. Uma marca de qualidade, ok? Ó, você vê que aqui não tá fazendo quase fumaça aqui, ó. ó. Não tá fazendo fumaça nenhuma essa linguiça aqui, ó. Tá assando sem fumaça, ok? Daqui a pouco acho que vai chegar um, o, a madeira para o meu telhado aqui da minha cozinha, graças a Deus. Ó, aqui ó, aí ó. Então tá quase que no ponto aqui, ó. Entendeu? Olha, maravilha, hein, ó. Bem assadinho, Ó. ó. Essa, a linguiça para ficar boa, ela, não, ela tem que ficar bem moreninha. Se ficar branca por fora, ok? Se ficar branca por fora e é por dentro, como é que não tá, hein? Olha só, gente, como é que ficou aquela linguiça? Bem assadinha, legalzinha, ó. Muito bom. Vou partir aqui ao meio, ó. Olha só que lindo, ó. Ó, você vê que tá bem cozidinha por dentro aí, ó. Legalzinha. Essa outra aqui também, ó. Então, essa aqui está no ponto, ó. Não ficou crua por dentro, ok? Então aqui vou esperar esfriar um pouquinho Porque eu vou ter que cortar elas né? Aqui ó, eu vou cortar em filetezinho ó, miudinho. Filetezinho, legalzinho enquanto esfria ó. Filetezinho bem fininho já tá, muito, já tá muito gostoso aqui ó. Esse barulho aqui é, do, é da lona Que tá subindo a minha cozinha Comprei as telhas para fazer o telhado. Está chegando aí. Em breve nós vamos ter a cozinha bem legal aqui. Hein? Esse aqui é o nosso sanduíche, gente. Nosso lanche. Ó, então estou partindo aqui para ir pra esfriando. Muito bom. Aqui apertou um pouco. Tem que cortar rápido porque o, o meu cameraman está indo para a escola. Então estou cortando um pouco meio quente. Porque falta pouco tempo para o transporte dele vir? Então eu tenho que aproveitar. Isso aqui tem que botar bem miudinho. Pronto, agora já esfriou um pouquinho, então eu vou cortar. Ó. Bem miudinho mesmo. Quanto menorzinho, melhor. É. Olha só, então agora eu vou pôr uma colher bem cheia de requeijão cremoso, ok? Uma colher é bem cheia de requeijão cremoso. Aqui eu vou pôr uma colher bem cheia de mostarda, ó. Ok? E aqui eu vou pôr uma colher de molho shoyu, gente. Ele é bem cheia, ó. E mochou. Agora eu vou fazer aqui a nossa mistura. Aí eu vi que é pouco, certo? Então eu vou por mais requeijão. Olha, olha, olha só. Então eu vou por mais uma aqui, ó. Por mais uma. Pôr mais um pouco de mostarda. Uma colher e meia de mostarda e uma colher e meia de requeijão. E mais mais ou menos mais uma colher de molho shoyu Agora vai ficar bem cremoso. Tem Isso aqui tem que ficar tipo uma pasta, certo? Ah, agora ficou bom. Essa pasta... Tá, tá hum? Aqui, ó. Uma pasta, ó, viu como é que ficou? Aí você põe a você faz uma vez, não ficou bom? Você põe mais, entendeu? Olha só, aqui, ó. então aqui ficou uma pasta, né? então pronto. Então aqui agora eu vou furar aqui, ó, aqui, ó, opa, Ó, vou furar aqui, ó, tô com pressa porque o menino vai pra escola. Aí aqui é eu vou encher aqui, ó, eu vou encher aqui. Eu escolhi um pão não muito moreno, um pãozinho branquinho. Porque no que vai na churrasqueira, para me assar um pouco. Então, aqui, ó. Entendeu? Então aqui tá bom. Esse pão aqui, vem aqui no outro aqui, arranco o biquinho dele para ficar fácil. Ó, então aqui eu vou encher de... Da nossa, do nosso ingrediente. Deu para quatro pão, uma, duas, duas linguiças grandes. Três linguiças, mano, que vão estar remendadas na outra. Agora eu vou pro para esquentar rapidinho. Ver se dá tempo o menino levar um para ele. Só eu pirou aqui. Viu? Agora aqui, ó. É pôr na grelhinha e levar ao forno. cuidar para não queimar. Isso aqui, na realidade, ele, ele vai só dar uma pré-cozida. Nesse... Vai esquentar para... Como é, como é que diz? O tempero se misturar. O shoyu com a mostarda e o requeijão, ok? Eles sempre virando aqui, ó. Aqui, ó. Já... Cuidado para não queimar o pão, tá bom? Ó, cê, cê vê, cê vê que estão começando a derreter aqui, ó. O, o intuito é, é, de, é derreter os ingredientes, tá bom? Olha só, gente. Bem assadinho aqui, ó. Uma, uma, uma maravilha aí, ó. Ficou bem legal mesmo. Agora eu vou cortar aqui, ó. Ó. Olha só como é que ficou isso aqui, ó. Cremozinho, né? Aí aqui, rapidamente aqui, eu vou, eu vou pôr aqui num saco aqui e vou amarrar o garotinho levar meu sangue levar pra escola. Toma meu sangue Vai lá, que você tá atrasado. Olha só, gente. Aqui, ó. O pãozinho ficou cro crocante, hein, ó. Olha, gente. Um sanduíche igual a esse aqui eu nunca vi na minha vida, hein, ó. Olha só, gente. Olha isso aqui, ó. Bem cremosinho aqui, ó. Olha. Ó. Maravilha. Gente. Olha, um sanduíche igual a esse aqui, gente. Eu nunca. Nunca provei, é muito saboroso, muito gostoso O contraste da mostarda Com o requeijão E com o shoyu, gente, é fantástico Só vocês fazendo ele para vocês ver É um lanche rápido Econômico, muito fácil de fazer Prático, qualquer um pode fazer Tá bom? Olha só, o legal é que eu peguei Quatro pãozinhos Bem branquinho Ok? Aí agora, ó, branquinho assim, ó Aí eu posso deixar assar Bem assadinho, que é o tempo que o, o, o molho show e mistura com os outros ingredientes então ó gente muito legal gente ó, isso aqui para você que tá em casa às vezes na tarde aqui um monte de amigo aí gente isso é maravilha vamos tirar aqui mais um aqui gente para nós ver como é que ficou olha só aqui ó maravilha isso aqui, eu quatro deu esse aqui ó então ficou muito bom gente vamos pegar aqui Eles ficam... eu deixei assar bem assadinho, assadinho para ficar bem crocante Maravilha, gente, olha só. Maravilha, muito bom mesmo. Olha só, muito legal. Olha só isso aqui, eu vou... Eu vou partir aqui pra, pra nós ver aqui, ó. Ó. Maravilha aí, ó. Isso aqui quentinho, gente, é uma maravilha. Olha só, então eu vou abrir aqui um pra nós ver como é que ficou aqui, ó. Olha só aqui, ó. Vou abrir aqui pra, pra, pra nós ver. Olha só, aí ó. Ele fica molhadinho aí, ó. Olha só isso aqui, ó. Molhadinho, molhadinho, ó. A mostarda dissolveu junto com o requeijão. Gente, só provando para ver. Eu nunca vi coisa tão saborosa. Eu nunca vi um sanduíche tão gostoso nesse aqui, ó. Cin Tô fazendo 50 anos, mas nunca vi um sanduíche tão gostoso. Maravilha mesmo. Muito bom, muito bom. 10, ok? Não é 9, não, é 10. Muito bom mesmo. Pois é, isso aqui, isso aqui é uma delícia. Magnífico. Ó. Ó, ele transbordou aqui, ó. Maravilha, gente. Olha só, muito bom mesmo. Maravilha, ele transbordou aqui, ó. Gente, muito gostoso mesmo. Faça isso. Na sua casa, uma tarde, Do churrasco. Como eu tô comendo sozinho, tem que me abaixar aqui um pouquinho pra poder pegar eu. O rapaz foi embora. E eu fiquei aqui nessa luta, gente. Eu, eu fiquei sozinho nessa, nessa batalha. O rapaz foi embora e eu fiquei pra cumprir essa etapa aqui, ó. Como é difícil, hein? Hum. Muito bom mesmo. Um forte abraço. Que Deus possa abençoar vocês. Que estão é meu canal. Só tenho. A agradecer. Olha o barulho do fluxo aí. Ó. Em breve vai ter telhado, hein? Então é isso aí. Forte abraço aí. Tchau, tchau. Ficamos por aqui. E obrigado por tudo. Tchau, tchau. Tem mais, hein? Ah! Não esquece do seu like, hein, gente? O seu like é muito importante pro canal, tá bom? Um forte abraço, até o outro vídeo. Fui!